Olá! Sabe onde que eu tô? Tô indo dar um tapa na juba aqui, ó, no cabelo. Cortar, né? Porque senão, não dá. Eu tenho que ir pra um jantar daqui uma hora. Cheguei agora, tem que cortar o cabelo, voltar pra casa, tomar banho, pra depois ir pro jantar. Então, vamos lá. Esse daqui é bem tradicional mesmo. Sabe, tá ligado aquelas barbearias de filme? Bem tradicional? É desse jeito aqui. Um cara cortando o cabelo aqui, um molequinho cortando o cabelo lá. Tem uma mesa de bilhar lá no fundo. Um cara fazendo sei lá o que lá no fundo. O que tá lá no fundo? Não sei. Agora é só esperar, né? Aqui na parede tem o... os tipos de corte de cabelo diferentes. Pra escolher. Mas ninguém olha aquilo. Mas se você não souber como você quer, você vai ali, aponta, fala qual que você quer. E o cara tenta copiar, né? Se o seu cabelo, é lógico, for de qualidade. Ah, o corte de cabelo aqui, geralmente, é 15 dólares. E... Daí você dá uma gorjeta, geralmente uns 3 dólares. Eu, já me dou 5, já pago 20 já. Mas corte de cabelo é uma das coisas que aqui, nos Estados Unidos, não é mais barato do que no Brasil. No Brasil, eu acho que é o quê? 8, 8 reais? Coloca aqui no comentário, aqui embaixo, que eu quero saber quanto que você paga no corte de cabelo na sua cidade. Porque aqui, a gente paga, no mínimo, 12 dólares. Tem umas paradinhas aqui no chão, parece que é gilete, né? É um porcelanato, eles colocaram as giletes e daí colocaram tipo um porcelanato por cima, então não tem como. Deixa eu ver se dá pra ver pegar um aqui. Não dá pra você pegar. Muito legal, né? Um né? símbolo da barbearia, aquele símbolo, como fala, é oficial, né, oficial não, tradicional da barbearia, esse cara aqui, ó, ele é bom pra caramba, geralmente eu corto cabelo com ele, dá pra ver, geralmente eu corto cabelo com esse cara aqui, ou com aquele cara ali, de boné, esse daqui, ou esse daqui. Um fato interessante, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cortava o cabelo em cabeleireiro ou cabeleireira. Eu não cortava o cabelo em barbearia. Coisa de gente caipira, né, do, do interior. E, e eu pagava, tipo, 20, 22 dólares na época, 10 anos atrás, pra cortar o cabelo. Agora eu corto só em barbearia e o resultado é muito melhor. Os caras são feras, os caras são bons, né? Faz tudo com a maquininha, os caras manjam de maquininha, hein? Faz tudo. Oh, O cara chega com a caixa de cerveja, mano Olha lá, olha ali Caixa de cerveja Pra se divertir Já chega com caixa de Heineken Hoje a vai ser boa nesse lugar, hein O pessoal vai se divertir aqui Ó, whisky É, a galera vai se divertir aqui hoje. Fica aberto até 11 horas esse lugar, então depois das 10 é só festa só. O que o cara tá passando na cabeça do outro cara ali, Tá passando tipo uma borracha. Raspou a cabeça do cara e tá passando um negocinho ali, uma cera, sei lá, pra ficar brilhoso. Tá penteando o que ali, caramba? Eu, hein? O que ele tá penteando naquela cabeça telada dele? Tá foda, hein? Ah, eles vão beber, ó. Ah, é, hoje é dia de São Patrício. Esse negócio tá duro Estado da liberdade Esse negócio cola, cara, ele passou cola na minha cabeça é Nem perde licença o que vocês acharam? Vocês gostaram do resultado? Ó, oh, tô bonitão, hein? Ó, ó, ó. Ah, tô gatão, hein? Então agora eu tô indo jantar. Até mais, tchau! E como sempre, eu esqueci de falar. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Até mais, tchau, tchau!